Estamos em Capão do Leão, na zona sul do Rio Grande do Sul, na 29ª abertura oficial da colheita do arroz. A horesicultura é uma das lavouras mais importantes e mais qualificadas do país. Aqui é local do produtor ter contato direto com essas tecnologias. O cenário deste ano é a Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado. Expositores como a Corteva trazem ao orizicultor soluções inovadoras como este herbicida. Ficou curioso? O novo herbicida pode controlar as principais plantas daninhas do arroz, como capim-arroz, anjiquinho, água-pé e ciperáceas. O produto tem mecanismo de ação diferenciada do que já existe no mercado, sem que sejam necessários vários outros produtos. O nome ainda não pode ser divulgado, mas a previsão de comercialização é já na próxima safra. Porque ele já chega no, no Brasil com vários títulos de campeões por trás dele. Foi eleito o melhor herbicida do ano em 2018 e ganhou também o prêmio de, de Química Verde. Então, é um herbicida que nós estamos muito ansiosos pela entrada dele dentro do nosso portfólio, que vai nos dar a chance de atuar é, não só em mais segmentos, que é o caso de ciperáceas, de plantas aquáticas, que é um produto de amplo espectro, mas também é, é o caso do um manejo de resistência. um produto que vem com um mecanismo de ação totalmente novo para a cultura de arroz, que jamais foi utilizado e que com isso a gente vai conseguir aí contribuir para toda a cadeia, tendo uma, um controle mais efetivo de plantas daninhas de difícil controle. A marca também recebeu produtores para trocar informações sobre as outras tecnologias disponíveis para a produção de arroz. A gente está mostrando o novo posicionamento do RICER como pré-emergente para a cultura. Com isso, a gente consegue diminuir a mato competição inicial. Você deixa uma, facilita a utilização do pós-emergente, que a planta da linha vai estar num estágio de mais fácil controle e também estamos mostrando a questão do clincher, é, o produto mais consagrado, hoje herbicida mais consagrado da cultura do arroz e a melhor ferramenta para o controle de capim arroz resistente. O mercado brasileiro é o que mais consome arroz depois do continente asiático. No Rio Grande do Sul são plantados mais de um milhão de hectares por cerca de 10 mil produtores. O levantamento que o IRGA fez recentemente Traz um volume de produção levemente acima de 7 milhões de toneladas, na verdade é 7,260, ou seja, uma redução significativa em relação ao ano passado, que nós colhemos 8 milhões e 400. As perdas foram pontuais ou regionais, né? especificamente na região da Fronteira Oeste e Campanha. Com o tema Matriz Produtiva, Atividade Diversificada, Renda Ampliada, o evento aproxima marcas e produtores com soluções que qualificam a lavoura. Uma troca importante de conhecimento? Sem dúvida, é uma troca importante, uma miscigenação de produtores que nós temos aqui, pesquisadores, eh, indústrias de máquinas, eu acho que é uma concentração muito forte, uma concentração intelectual que eu costumo chamar você tem um momento de expor para toda a classe produtora e a parte dos consultores toda a questão do portfólio da empresa e como ele vai conseguir ajudar ali é, no melhor, na melhor produção de arroz e numa melhor produtividade.